Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo do canal 370-371-400 E hoje eu vou trazer aqui anúncios aqui de só micro-ônibus com mecânica 608 é, Primeiramente, informar aqui que eu não estou fazendo propaganda Os vídeos são simplesmente informativos e para entretenimento O primeiro aqui é um micro-ônibus 608 e o tá pedindo 18 mil reais. Um veículo bem antigo e ele esses modelos aqui ele era construído pela marca Apollo. Então ele era mais quadradão, ele era diferente, não era aquela frente tradicional do 608. Já tá com pneu usado aí com roda e pneu sem câmera, o que o que é bom, facilita aí na troca do pneu. Não tem nenhuma descrição, só tem micro ônibus 608. Agora vamos para o próximo. Esse aqui é um micro ônibus, ele é motocasa, ele já é meio motorhome, tá mudado dentro para motorhome. O proprietário está pedindo 30 mil reais. Ele precisa de uma pintura, né? precisa de um, de um trato. A, as janelas foram só pintadas. No, geralmente o motorhome pessoal tira né? as janelas. Vamos ver umas fotos. Traseira. Engraçado, parece que a pessoa fez tipo um maleiro aqui em cima, coisa do tipo. O interior... 608, ano 86, é, mecânica ok, elétrica ok, documento ok, recibo aberto, meu nome já só transferir, pneus bom, contém, contém quarto, cozinha e banheiro, geladeira, forno, elétrico, sugar, armário embutido. Para quem quer um motorhome aí para reformar e ajeitar. Aí aqui um outro 608, só que tá pedindo 32 mil, e ele rodava, ele era um ônibus escolar, eu gosto desse modelo aqui, ó, eu acho bem mais bonito, que ele é a frente mesmo, né, do, do caminhão 608, fica mais bonitinho. Esse aqui tá bem alinhadinho, uma pintura já daria uma, uma outra cara aí pro veículo. Esse aqui, ele é... Quem fazia isso aqui era o Caio, a Caio, esse aqui é Caio Gabriela, eu acho. Se não tô enganado. Mas era Caio que encarroçava esses veículos. Interior. Bem nostálgico, né? Esse interior, com esse chão aqui, ó, que tem essas, esses frisos de alumínio. Volantinho já do mais moderno. Tá, tá bem inteiro o veículo. Micro ônibus, 28 lugares. Em ótimo estado de conservação. Mecânica em dia. Vamos pro próximo. Aqui, ó. Um outro também que já é originalzinha, a frentinha do 608. Tá pedindo 25 mil. Pneusada já sem câmera. Roda e pneu sem câmera na dianteira. rodoar, Pelas fotos, tá. Bom de pneu, ó. Bem calçado de pneu. Interior, tá até que tá ok, né? Motor novo, pneus novos, turbinado, direção hidráulica. 29 lugares, ótimo estado, só pegar e trabalhar. Vamos pro próximo. Esse aqui vai ser o último. O é, proprietário está pedindo 20 mil reais. Vou ver a foto da frente. Esse aqui é da Marco Polo, ainda é aquela frentinha mais quadrada. Vendo micro-ônibus, Mercedes-Benz. 308 diesel, freio a, ar, freio a ar, manete, ano 73, documento 2021 pago, 7 pneus semi-novos, pronto para trabalhar, aceito troca por D20 ou similar. Então é isso pessoal, é o último anúncio, se você gostou, deixa aquele like e se você não está inscrito, inscreva no canal. você quer ver algum tipo de vídeo aí, é só deixar nos comentários que depois a gente vai fazer. Beleza?